Entrevistando Lobão. Parte 7. Como me tornei ex-PT. Outra, outra coisa a se considerar no meu caso, eu passei 11 anos fazendo campanha para o PT. Por quê? Eu nunca colei na história... Eu, me, eu já fiz psicanálise. Porque eu tinha que dizer, olha, eu me sinto um otário num país que eu nunca colei não fa, eu faço questão de, de dizer isso. E eu acho que eu sou soberbo falando pro psiquiatra, porque eu nunca colei. Então, quando eu apoiei o Lula... Eu, quando apoiei o Lula e o PT, eu nunca achei o PT grandes coisas, mas achei que era um momento histórico de uma alternância no poder, da gente poder provar que o, PT, a, a, que o PT veio, já que a bandeira do PT era ética, moral, honestidade, não vai ter roubalheira. Esse era esse era o, o mote do PT. Então a minha situação com 11 anos, eu, eu comecei a defender o PT em 1989 e terminei em 2000, logo no início, logo depois da, da, da, quando eles foram eleitos, quando começaram aquela coisa do bingo, eu passei, inclusive, dois anos silente para poder saber, se bem que, por exemplo, na, na própria campanha do, do PT, eu fui fazer uma campanha para um, um, um vereador chamado Albertão, lá em Guarulhos, eu estava fazendo rádios comunitárias, estava no Capão Redondo, de repente, era um sujeito, um colombiano, com uma maleta, abriu uns 150 mil dólares, e o cara era da Farc, das Farc, ele deu aquele dinheiro para a campanha do cara. Então, assim, você tem que entender que eu, no meu caso, eu não estou aqui indignado porque eu estou lendo a Veja, ou eu estou lendo notícias de segunda mão. Eu estou dentro da situação, eu conheço as pessoas que estão lá dentro de Brasília, eu fui dentro do movimento do Sem Terra, eu estava ali... Eu entrei de gaiato, tipo assim, nem de gaiato, mas eu, eu, eu pensei assim, eu nunca fui comunista, nunca fui de esquerda, eu fui um, um artista, no um caso, amoral, eu quero, eu quero, eu quero ver o que, que esses caras têm a dizer. Eu entrei de cabeça, eu fui no comitê uh, do, do, do, do Lula em 2002 para 2003 na eleição, até tem um vídeo, todo mundo, ah, ele estava aqui, eu, sim, eu estava lá, eu fui cobrar dele e renovar. O meu apoio, eu fiz todos os meus shows durante esses 11 anos, todos de graça, achando que eu estava cometendo um ato cívico. Eu via depois a tabela dos shows do PT: de Carmago Luciano cobrava 350 mil dólares para poder é, fazer um show para o PT. Chico Barco cobrava 70 mil e tinha ciúmes, porque o dele era mais barato. Então, vocês estão entendendo isso? E eu cobrava zero fiz 11 anos de campanha, e aí fui no, no, no, no comitê do Lula, cobrar deles, é de seu, o, o mercadante, estava todo mundo lá, a Marisa, falou assim, olha, eu não quero nada da minha classe, só queria que vocês dessem uma garantia, que o Brasil daqui a 10 anos vai ser uma nova Coreia do Sul, vai estar exportando cientista, vai estar ganhando o prêmio Nobel, isso é 2002, né? estamos em 2016 e nós somos o penúltimo lugar em educação do mundo. Nós somos um dos piores lugares de saúde do mundo. Nós temos 60 mil assassinatos por ano. Nós somos o campeão é, mundial de, de, de consumo de crack e cocaína. Isso tudo foi conquistado na época do PT. aí vocês me perguntam, será que eu sou o maluco de, de, de, de passar dois anos esperando algum resultado do primeiro, da eleição de 2000, até 2005? A partir de 2005, eu me tornei oposição. Eu falei assim, não, eu não sou mas isso. Eu, eu me senti envergonhado de estar apoiando uma canoa furada. Porque a partir de dois anos de governo, para quem já era mal informado como eu me considerei, porque eu fui engabelado, porque já havia vários indícios, o Celso Daniel já tinha sido morto, o Toninho do PT já tinha sido morto, mais sete testemunhas já tinham sido assassinadas Eles eram verdadeiramente uma organização criminosa. Eu, eu me... Responsabilizo por ter demorado ainda por reagir. Isso porque me tornei exposição em 2005. Agora, tem gente que está aí, está acordando em 2013, outros acordando em 2014. Agora, hoje, um cara ainda não ter acordado é indesculpável. Ou o cara é doente mental, ou ele é um canalha. Você não tem uma terceira possibilidade, a não ser a aglutinação do, das duas respostas anteriores. Ou você é um deve mental, ou você é um canalha, ou você é um canalha débil mental. Você não tem uma outra alternativa nesse cenário. Então, entenda você que está ali a, apoiando o PT, ou você, ou você é um canalha, você está se louco completando, está ganhando dinheiro, está roubando, você é da quadrilha, ou você é um deve mental, um demente, ou um pré-demente. Você não tem outra alternativa.